Eu vou levar o gol. Senhoras e senhores, chegamos. Hoje o Game Retro recebe ele. O 100% solteiro. É? 100% solteiro agora na né? cabeça da galera. Tá, a música, Senhoras e senhores, Raife Souza. É Raife ou Raife? Muito obrigado, Raif. Raife, roda a é, vida. É, é aquele é? erros de cartório, né? A gente chega no cartório, todo mundo com pressa. Bota o assento, não, não precisa não, Depois tu não, fala. fala. Depois tu falar porque é Raif ou Raife. Roda a vida do Game Retro. Já estamos, já estamos jogando aqui Futebol Brasileiro 2000 ou 96. 96. Raif, prazerzão ter você aqui conosco. Obrigado, Praga. Me diga uma coisa, como foi que começou a trajetória de Raif? Então, Praga, eu sou Chuta, vá, militar falar. também do exército. Sim. E logo quando eu voltei para uma Pessoa, eu trabalhava em Recife nessa época, e eu quis pôr em prática o que era um sonho, que era tocar. Já tocava violão nas festas de família, festas dos amigos. Sim. Eu resolvi botar em prática isso em 2011. Sim. E a gente começou a fazer voz e violão aqui dentro da cidade. Começou a ser reconhecido, começou a fechar uhum. muita festa. certo Mas é, a gente sabia que dava para fazer um pouco mais. Eu montei uma banda pequena na época. E a gente começou a fazer muito casamento, formatura. É, essas festas pequenas de estudantis, né, aula da saudade, é, 50%. E depois de uma época eu resolvi, 50 realmente... Por, 50% é o quê? É aquele povo que faz metade do curso e quer fazer é, uma festa. é, festa de 50% O tem dia. dinheiro pra gastar. Tem dinheiro pra porque gastar. Porque no meu tempo eu tenho que pagar a festa todinha de uma vez só. E hoje em dia tem muito do é, 10%, 50%, 60%, enquanto tiver é dinheiro. É o povo que tem dinheiro pra gastar sem você? É só vai fazendo festa. É, é bom pra tu, né, filho? Ah, com certeza. Pode chamar, começando 1%. Vou começar o curso hoje, uma festa. É. Eu costumo fazer a brincadeira que convida aí, casamento, noivado, separações, velórios. Não é que chuta, hein? Oh, vai, diz. A gente faz a festa aí, dependendo da, da comemoração, independente da comemoração, importa é o importante é tocar e levar alegria pra galera. Aí. A gente começou com esse formato agora, realmente, assim, hum. já faz acho que um, um ano e meio que eu acho que eu cheguei assim ao foco do projeto, que é o forró. Hoje eu posso dizer que eu Boa sou... Olha, de cabeça, olha. Boa. Como é que tu faz isso, cara? eu sei. E terminar com um gol, assim, era bom, né? Era, <risos> vai. Agora explica como é que fez isso. Não sei, eu só apertei aqui, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, e ficou assim. Então. Aí carreira solo agora, é né? Isso, já era, né? Já, já, já era. Sempre recebeu, o projeto sempre recebeu meu nome, né? Raif Souza. Mas agora que a gente entrou com, com a identidade realmente do forró. Sim. Agora, quando eu digo, há, há um ano e meio, mais ou menos. Pai. E a gente tá começando a ser mais reconhecido. Já tiveram alguns cantores que apresentaram interesse em gravar com a gente. Essa música... Sim, rapaz, eu tô vendo tu é uma um par... Par de gente, né? É... Canta um pouquinho da música. 100% solteira. 100% solteira. Essa, essa música é uma parceria com... Olha o oh, não, é isso, querido. Eu, já, eu sou extremamente competitivo. Eu não aqui. sou e tu não sois. Essa música é uma parceria com Kleber Paraíba, um compositor, Sim. É de uma humildade tremenda, trabalha para grandes artistas já re, é, renomados aqui no Brasil. Sim. O Jornal Esticado, Matheus Calhan, essa galera aí do Sertanejo também, ele já canta, mora em Goiânia atualmente, trabalha exclusivamente com composições. E ele foi um dos caras também que, tá, que abraçou a causa Raif Souza, o projeto Raif Souza, e tive o prazer de conhecê-lo em um dos bazinhos que eu tocava na época, ainda com banda reduzida, dois anos atrás, três anos atrás, é o Borba. Acho que você já, já, já Ei, do Borba. Espetinho do Borba. dá o FPB ali, Espetinho é, do Borba. Grande amigo, Borba. E a gente se conheceu e ano passado a gente começou a ter um contato maior pra sai, produzir sai, musicalmente. Sim. E ele apresentou essa letra pra gente e disse que eu poderia... Que é sucesso vo... essa música. Paz, onde a gente chega, o pessoal canta. Eu já canto, mas eu não queria cantar, mas eu já canto. Onde a gente chega, o último tá show nosso agora. Tudo trechinho pra povo estar tá em casa. O coração se apaixone no início é um conto de fadas. Eita. Depois que perde a liberdade, se não cuida, o amor desgasta. Na cama é só fazer, fazer. Na frente dos outros é só aparência. Eu gosto de refrão. Um lado não deixa, de lado por medo. E o outro só fica pra Uma matar prentina. carência. Quem reclama demais, de menos faz. Melhor ficar sozinho Já. e aproveitar Agora. mais. Entre casal que não ama e livre e satisfeito, satisfeito, meu nome é 100%. 100%. Sobrenome, solteiro Eu Posso cantar entre casal Sapoema. que não ama rei livre, satisfeito. Meu nome é 100% Sobrenome, solteiro. É, mas pegou, pegou mesmo. Pegou essa música, pegou é, geral. Aí a foi. repercussão foi, foi, foi boa. Foi assim, foi boa. Surreal. Porque a, de uma forma mais aberta de falar. A gente não tem empresário por trás, a gente não tem uma grande produtora, a gente já... Falar não... em produtora, a produtora do Raif, a digníssima esposa dele também, a querida Rebeca, Isso. farmacêutica, não é, Rebeca? Farmacêutica. Farmacêutica, vai ser pai. Vou ser papai em Eu... dezembro agora. Já sabe o sexo. Masculino. Masculino, Rian. quer dizer, Botafogo. fogo. É, Pô, é o time do vovô, né, filho? Papai, é Botafogo fogo, tendenciando de... para o Fluminense, é uma mistura de, de... O time de papai, aperta para começar, de aperta centro... a bola aí, bola. bola. Aí, não saiu um gol nenhum aqui nessa partida aí. Tem umas curiosidades que eu pedi a tua produção, entendeu? vai, tá jogando, joga. Vamos lá. Aí, Vamos o povo disse que gente. é eu raife, É Raif, Raif. Raif, Raif. Raif, ele não costuma dormir, ele costuma hibernar. Por que isso, gente? Rapaz, é o seguinte, A gente tá. Eu, eu também trabalho na saúde. Sim, eu, pra quem não sabe, Raif é radiologista. Isso, eu tô. Isso. Eu sou superior na radiologia, na verdade. E a gente. Eu trabalho na UPA aqui na, na, na cidade, na UPA Valentina. Trabalho uhum. também na Lagoa Grande, sou concursado lá. E a rotina é, não para. Eu tô aqui, eu tô na UPA, eu tô na, em Alagoa Grande, eu tô ensaiando, eu tô fazendo show. Dá para conciliar? Ainda tá dando... vai ah, página é ch... que aprendi a chutar agora, vai. Agora tá ficando complicado. É. Tá ficando complicado. E... Aproveitando né, esse tempo de folga Sim. agora, né, né, nessa semana... Pra gente pôr em prática aí as atividades, mas quando a gente apaga. É que também, também é um. Quem também é na mesma linha é o nosso amigo Ramon Schneider, né? Que é concursado Ramon, na federal Ramon. e tenta conciliar o trabalho é, com, com também, a música, também. né? Porque, falando bem abertamente, é, ainda assim é, é difícil a, a sobrevivência, aspas, para isso, só com a música. Né? A gente ainda não, não saiu muito do, do, da Paraíba. Sim. A gente já fez alguns shows vai fora da Vai falando, vai falando, vai falando mas a, a gente precisa como. trabalhar né, também. a cara, eu tô com um projeto também agora Sim. de de um bar meu. A gente tá montando aqui na cidade. Olha, menino. Tá pertinho de concluir. Né? Aí tá outra, o povo, como você falou aí, Ramon, ou Ramon, ia falar de Ramon Schneider. É Raif, foi tenente do exército, não é isso? Fui. Nunca deixo de ser, na verdade, é? né? Tá aí numa. Chuta, menino. Uma decisão. Ainda. Em 2008 eu me formei. É, um, você, é você MPOR. Que, que pediu dispensa do, do Exército? Ou, então. Você, é o tempo. Eu tenho uma, uma pequena cirurgia, uma incisão área cervical, que me tirou potencial muscular nessa cirurgia, Sim. através de um, de um erro médico, e está na decisão judicial ainda. Eu me formei em 2008, trabalhei quatro anos como, três anos como tenente em Jabotão dos Guararapes, no 14 Batalhão de Infantaria Motorizada. E voltei a João pessoa. Por, por esse motivo, né? Uhum. E até hoje tá, tem aí umas, umas brigas aí judiciais. Mas que, para falar a verdade, ultimamente eu nem me preocupo tanto. que eu tô tão realizado no que eu tô fazendo. Mas a, a, a briga é para você voltar pro exército? A briga no começo foi tanto de volta como de é, explicação de erro médico. Uhum. Eu, tinha perdido a, a, eu perdi potencial muscular do músculo trapézio do lado esquerdo. É, nessa cirurgia, nessa biópsia. E sai assim... Quando você é bom você tá bem é. Né? é uma questão bem bem complexa aí para se explicar chuta menino sim aí voltei a João pessoa e a gente começou as atividades já uhum. fui professor é verdade a... que no no início da carreira o amigo Raife já tocou oito horas seguidas ah rapaz, é, é quem quem já já viveu quem vive de música sabe que tem é verdade teve cachê primeiras oito horas teve cachê né? Eu, primeiro, quando eu comecei realmente, Sim. eu sabia da realidade já, já conhecia algumas coisas. A gente tocava mais pela diversão. Na época eu tomava, eu gostava de um goró bom. Eita, e agora não vai mais. A gente sentava, eu parei, deu, deu uma, uma parada a boa. Foi um, um tempo que eu não, não bebo. Eu só estou me dedicando ao trabalho, ao corpo, à família, aos né, Rebeca projetos. agora. Rebeca e o Rian, né? Rebeca é. e o Rian. agora Tito, deu um... Oxe, Tito. Um que agora dentro da própria para. área. Não morava. serve não, viu? serve não. Vai, continua. Aí a gente já chegou a tocar, a gente uhum. foi contratado por uns gringos aí e na verdade eu estava só nesse dia e o gringo não, não, continua, continua, continua, aqui depois a gente arreta aí, é mas foi um dia bacana aí, foi um dia que eu realmente me superei e deu para levar uma grana boa para casa. Olha aí, cada música era 10 dólares, é. 30 dólares Mas, na mas assim, foi, foi sufoco, foi sufoco, dedo já sangrando, garganta já se acabando. Mas a... tudo na vida é experiência, né? Eu acho que... E a família, o que é que acha do, do Raif, se cantou? papai, mamãe? Então, eu tenho um grande, um grande apoio dos meus pais, desde sempre, eu acho que em tudo que eu fiz na minha vida e que eu faço. O, a minha mãe, eu acho que ela é uma historiadora daquela. Do, do, do, do papai é ta taxista ainda? Pai não, o pai já faz um tempo um bom tempo que ele parou. Uhum. Mas ele, ele atuava também na, na adolescência, como é como professor de educação física. Isso, isso. E eu já conhecia aquela área é. da Codina. ele é conhecido demais aqui. Bruto, homem bruto. Homem bruto, querido. Que eu amo de paixão também. <risos> Seu Evandro e Dona Socorro. Exato. Beijo pra vocês, eu amo demais. É, nada seria possível se não fosse o apoio de vocês, eu posso dizer com pra certeza. Deixa eu passar, não, querido? E também, né, o irmão Cauê. Isso. Chuta, é um menino. Com três irmãos, parte de pai: Raim, Cassie, Igor. O pai era danado. O pai era. E falando dessa nova fase da sua carreira, conta aí pra gente um pouquinho. O programa é tão bom que já tá acabando, meu filho. Não acredito, já Tá, cara, meu dá filho, até né, fazer você um quer é LG. Né? não, querido. O oh, que é isso? Aprendeu a chutar nova, agora? Foi. Essa nova fase da carreira de Raif. Os projetos aqui pra frente, e essa dos solteiro. O sentimento, o o sentimento é só de gratidão. Sentimento uhum. de gratidão. Reconhecimento. São João, a gente recebeu vários e vários vídeos na internet pessoal cantando a música 100% solteiro. Tem, no, tem música nova sendo lançada agora, já música do divulgar, vigarista. Não? Pode divulgar, não? Posso, música do Vigarista aí. Aperta aí a bola pra Rafael para jogar Cunha. Sim. Né? O... Sim, Rafael Cunha. Rafael Cunha um deve é uma visita com Rafael Cunha. A gente tá gravando. Ele já conheceu a música, gostou demais da música. Já foi num convite que ele fez pra que a gente tocasse no evento dele. A gente apresentou a música pra ele. E aí tá na fase só de, de arranjos. Tá no estúdio. Música do Vigarista, né, pra gente concluir. Tem mais músicas, eu também componho. A gente tem muita música e acreditando. Bola e pra frente, acreditando gente, é pra setembro projeto. agora. Então, hoje, dia 1º, né? É de setembro, a gente tá... Eu fiz a falta, eu fiz pênalti? Fez pênalti, dá tempo pra terminar com o meu gol. Meu pai do meu céu, gol. eu vou perder. Eu já perdi pra Tadeu Dá tempo agora. Ai, Jesus. Vou botar Cafu, ó, cara, pra, pra, pra, pra bater, ó, nosso lateral. Cafu tá jogando no Palmeiras. É eterno lateral direito. Eu sei nem pra onde é que vai, tu acredita? Mas, rapaz... Se chuta no mesmo lugar, não sei, É na bola, não? Ó! Nossa, zero. Acho que não dá tempo pra fazer o gol E foi nome, Cafu agora. que foi o gol de pênalti, Vai! Essa é a perna lateral direito. Termina. Então, e a gente tem essas canções hoje. A gente tá no, na loft. É, junto do Eric Land. E tem um, tem um outro rapaz aqui. Pode, pode filar, mano. Posso filho. Pode filar? Pode filar. Tu é, isso, só vou jogar naquele fazer é um gol. Não, não faça gol, não. Ah, chutei. Uh, chatei. Eu tô chutando, viu? Ah, aqui meu filho. Não tem boquinha, não. que é? Eu esqueci o nome do outro rapaz, ó. Eu, eu lembro, não, também lembrei. Mas vamos embora. Deu homem. Chute, rapaz! Bem, vai pegar essa bola tua. Vai, vai dar uma olhada. Eu vou abrir aqui agora. Vai! Aí! Temos o... um print dele. Futa aí. Esse rapaz aí. Aperta a bola aí pra esse rapaz estar. Aí! Tô aí. Vamos, faça um gol aí, cara. Tô tentando, né, querido? Mas nem assim tô conseguindo. Vai, jogador. Aqui. Bom, tá cheio aqui. É o Matheus. Tem o Matheus Moraes né, com a gente hoje, hoje lá na Loft a gente encerrar, deixa aí tuas redes sociais, é um prazer, ter então, você aqui conosco. essa situação toda minha, jogo bacana, Quem eu, quiser eu tô até olhando aqui para ver se você faz aí pelo que menos um gol. Não não, bicho. Né? Quem quiser contratar o Raif, como é que faz? Segue no Instagram, arroba tá? R-A-I-F-I, -I. Ah, bem simples, bem pobre. Assim, tá, era com dois F, dois L, não, é, dois I, dois Y. Bem simples, bem pobrezinho, é, R-A-I-F-I. -I. -I -F -I. F -I. E o Souza, para completar com Chuta. Souza, né? Sim. Souza. E a gente aí no, no, no Instagram tem os telefones de contato e a gente vai fazer festa. E pai não vai fazer gol, não. Suamusica.com tem é. nosso CD, tem nossa música 100% solteiro. No YouTube tem um clipe da música 100% solteiro também, é só colocar Raif Souza no certo. YouTube. Todas as plataformas digitais, Denzel, Spotify, a gente tem nossa canção. Você, oh, ia fazer gol. Você que está em casa, muito obrigado por sua companhia. Não esquece de ativar aqui as notificações na TV do Gordinho. Não esquece de seguir no Instagram, arroba TV do Gordinho, que vai fazer um gol. Arroba Praga TV, arroba Raif Souza. Que vai fazer um outro gol Vai não. Né? Um xerixau e ele vai cantar pra gente terminar esse programa de hoje. Mais um, querido. Entre casal que não ama e livre satisfeito, meu nome é 100%. 100%. Sobre vai, nome solteiro, bom. vai. Entre, Entre casal que não ama que é isso, e livre e satisfeito, satisfeito. Meu nome é cem por cento, sobrenome solteiro. Ei, ei, não faz gol não, pelo amor de Jesus Cristo. Um cheiro e tchau. Até o próximo Game Retro. Vai. Valeu, Fraga. Obrigado. Chuta, menino. É. Não Caraca. faz gol não. não. Não, faz gol.